Operação de guerra contra o Aedes Egipte, reunião com mineradoras sobre a recuperação do Rio Doce e reuniões internacionais no Equador. Confira agora como foi a Semana do Planalto. Na sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff visitou a Sala Nacional de Coordenação e Controle para o Enfrentamento da Dengue, da Chikungunya e do Zika vírus, em Brasília. Ela participou de uma videoconferência com cinco governadores, na qual discutiu ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças. Dilma destacou a prioridade que o governo dá ao tema e disse que o país é capaz de vencer a guerra contra o mosquito. Eu não vou dizer que nós estamos ganhando a luta. Se eu dissesse que nós estamos ganhando a luta, nós estaríamos numa fase mais avançada agora. Nós vamos ganhar a luta, é outra coisa. Nós vamos ganhar esta guerra. Nós vamos, nós vamos aqui no Brasil demonstrar que o povo brasileiro é capaz de ganhar essa guerra. A presidenta também participou de uma das ações da faxina que o governo fez nos prédios públicos para erradicar focos do mosquito. No evento com fuzileiros sobre a atuação das Forças Armadas no combate ao Aedes, Dilma convidou a sociedade a participar da mobilização nacional. Nós todos temos de entrar nisso. Do, do soldado passando pra, pra, pelo cientista, do, da pessoa que limpa uma rua a dona de casa, cada um de nós vai ter de estar preocupado com isso. Daí porque hoje nós estamos aqui iniciando, é, iniciando propriamente não, porque nós já iniciamos, mas deflagrando cada vez de forma mais mobilizada esse processo de combate a este mosquito. Na quinta-feira, Dilma participou da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, CDS, ao lado de ministros, representantes do governo, trabalhadores, empresários e setores produtivos. Em seu discurso, a presidenta afirmou que a recriação provisória da CPMF é fundamental para o equilíbrio fiscal sustentável do Brasil, bem como a reforma da Previdência. Essas reformas exigirão muito diálogo, muita paciência e tempo e algumas delas terão efeitos em governos que sucederão o meu. Queremos dar perenidade ao equilíbrio fiscal, porque, do contrário, todo o sacrifício que se fizer e que já se fez, será novamente exigido de nós daqui a alguns poucos anos. Durante a semana, Dilma também se reuniu com as empresas controladoras da mineradora Samarco para acertar detalhes sobre o fundo que vai financiar projetos de atendimento social e recuperação do Rio Doce. Ela também viajou para o Equador, onde se reuniu com o presidente Rafael Correia em Quito. Ela anunciou que os dois países vão impulsionar o eixo multimodal Manta-Manaus, importante rota que ligará a Amazônia brasileira ao Pacífico. Ainda no Equador, Dilma participou da 4 Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. O encontro reuniu 33 países em Quito.